Você vive esquecendo as palavras que você aprende em inglês? Pois fica aqui comigo nesse vídeo até o final porque eu vou te ensinar algumas técnicas de como não esquecer as palavras em inglês. What's up learners? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. Hoje eu vou te dar umas dicas de como não esquecer as palavras em inglês. Primeira dica é a seguinte. Essa palavra que você aprendeu recentemente, ela é realmente importante para você? Essa palavra está presente no seu dia a dia, na sua vida? Sim ou não? Se é uma palavra que você não vai usar com muita frequência, que não tem nada a ver com seu estilo de vida você não a usa no seu trabalho, com a sua família, é uma palavra completamente X, eu sugiro que você esqueça ela. Não é importante você gastar tempo e energia para um, aprender, memorizar, decorar uma palavra que você não vai usar. Na verdade, nós sabemos, usamos aquilo que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa rotina, usamos palavras que servem para nós, certo? Então essa é a primeira dica, se a palavra não for útil para você, descarta, esquece beleza vamos lá para a segunda dica agora se essa palavra ou se essa frase ou expressão for importante para você se você for usá-la com muita frequência você tem que fazer o seguinte tenha em mãos um caderno de estudos ou um aplicativo aí no seu celular onde você possa fazer anotações no seu computador ou no seu tablet também onde você achar melhor e anote esta palavra essa expressão enfim esse vocabulário novo que você aprendeu e a sua tradução do lado Ok? Anotou a tradução? Ótimo! Depois, faça uma frase com este vocabulário dentro dela, inserido. Então, por exemplo, eu aprendi recentemente a palavra foam, que significa espuma, certo? Tem até uma lojinha, um quiosque chamado foam, né? que vende bichinhos com de, de, de espuma e tudo mais, então o nome vem daí, ó, foam espuma. Hum? E é uma palavra muito presente na minha vida, porque o, o Luigi, meu cachorrinho, ele vive destruindo chinelo, vive destruindo coisa em casa, e vários travesseiros foram embora, rasgados aí com esse bichinho. Então eu faço uma frase que faz parte da minha vida, da minha rotina, com essa palavra nova. Então, uh, Luigi loves destroying foam pillows. Luigi loves destroying foam pillows. Ok? Então o Luigi adora destruir, Travesseiros de espuma. Pronto. Toda vez que eu passar por aquela situação, que eu ver o Luigi, eu ver o meu travesseiro ali, eu vou, de alguma forma ou outra, lembrar dessa palavra. FOM. Meu Deus! Fome. E mesmo que você não se lembre de primeira, don't worry. Porque vai ficar um negócio na sua cabeça, no seu inconsciente. Ai, ah, eu já... Eu lembro dessa palavra, ah, eu já vi isso, eu já... como é que é mesmo, como é que é mesmo? Você pode voltar nas suas anotações, lembra que eu falei para você anotar no caderno, no aplicativo, um bloco de notas, enfim, aí você vai ver, poxa, é essa palavra aqui mesmo. E aí você vai ter uma grande chance de lembrar dela uh, no futuro próximo. E além disso, é óbvio que você tem que saber como essa palavra é pronunciada, certo? Então eu recomendo que você coloque a, a pronúncia, para você ouvir a pronúncia, ou em um dicionário que tem essa função de áudio, Google Tradutor, por exemplo. Ou você pode colocar essa palavra no YouTube, por exemplo. Coloca lá, phone pronunciation. Ou então a palavra aí que você aprendeu, sei lá, é... Carbohydrates pronunciation. Uh, lens pronunciation. Table pronunciation. E aí vai aparecer um canal como esse aqui, um vídeo como esse, que está aparecendo aqui na tela, com a pronúncia. E existem até canais que colocam aí pronúncia americana, britânica e de outros países, né, que falam inglês. Aí vem a terceira dica, que é um gancho aí, né, pegando na, na segunda dica, que é usar dicionários constantemente. Prefira o uso de dicionários você possa baixar aí no seu celular porque é sempre mais prático e eles estão sempre atualizados né e aqui vão algumas recomendações de dicionários que eu uso que eu tenho no meu celular que é o Google Tradutor esse muito famoso tem também o dictionary.com dictionary.com recomendo que você baixe o e também tem o Word Reference. Word reference, esse aí é um clássico para todos os professores de inglês, é né? um clássico. Eu lembro de 2010, já usar esse esse word reference e a quarta dica é o seguinte fique sempre em contato com o idioma para não deixar esfriar aquela palavra frase expressão que você aprendeu gente prática é o segredo você tem que praticar todos os dias leia as palavras novas que você aprendeu dentro das frases de um contexto todos os dias Ouça muito inglês, assista conteúdos em inglês, exponha-se ao máximo ao idioma, vá atrás do inglês, não espere ele vir até você, corre atrás, faça um curso, estude em uma escola com um professor, é, abra aí aplicativos de estudo, quando, faça leituras, tem tanta coisa de graça na internet para ler, leia artigos, eu sei que é muito clichê isso que eu estou falando, mas muitas pessoas querem um milagre né? querem que as coisas aconteçam de uma forma rápida, alguma fórmula mágica, mas a gente sabe né, que o sucesso está dentro de você, das suas atitudes, então é você ir atrás e muitas vezes o método mais tradicional ou mais chato é o que dá mais resultado. Muitas vezes, nesse caso, eu acho que quase 100% das vezes, ok? Você faz algumas dessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo para você não esquecer as palavras em inglês? Coloca aqui embaixo nos comentários e coloca também outras coisas que você faz, que de repente eu não falei, que te ajude a, a lembrar das palavras para que você compartilhe conhecimento com os outros learners, ok? Não fecha esse vídeo ainda porque eu quero lembrar que está chegando a segunda edição do prêmio Influence Me. Nós ganhamos no ano passado na categoria Educação, primeiro professor do mundo a ganhar esse prêmio. Agradeço muito a você que votou em mim e esse ano tem a segunda edição Podemos concorrer novamente para você ajudar o seu teacher, o Júnior Silveira, a ser indicado para essa premiação. Primeiro link aqui na descrição. Vai lá, entra e coloca lá Júnior Silveira na categoria Conhecimento, Educação. Você vota com seu Facebook, pode pular as outras categorias se você quiser. Se quiser indicar alguém, tudo bem, no problema, mas na categoria Conhecimento, Educação, coloca lá Júnior Silveira e compartilha com seus amigos para a gente poder ganhar mais. É, reconhecimento né, do nosso trabalho que a gente faz aqui na internet Isso ajudou muito o no nosso trabalho do ano passado para cá E se nós conseguirmos isso de novo Nós podemos crescer muito mais E continuar te ajudando aqui na internet Com os nossos vídeos e os nossos cursos Ok? Conto com você, meu querido learner. Like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal dando uma dedada no belzinho, está no Instagram, siga aqui o meu perfil, marca um amigo aqui embaixo para conhecer o meu trabalho. E se está no Facebook, deixa o seu joinha, a sua curtida na página e compartilha este vídeo com mais pessoas. Eu sou Júnior Silveira, professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. And that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye!